Fala galera, beleza? Aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu mostro para vocês um aplicativo aí no seu celular, onde você pode estar assistindo vídeos curtos e minerando criptomoedas enquanto você assiste os vídeos. Muito top, né? Então galera, estou aqui no aplicativo, o nome dele é Penguin Stock, e como funciona? Você só precisa assistir vídeos para adquirir os chamados petox. Então quando você entra no aplicativo, você vai possuir uma máquina gratuita que minera 5 petox por dia, todos os dias. Então caso você queira mais petox, você só precisa adquirir uma máquina de mineração. Então galera, o aplicativo é tipo TikTok, tipo... Quai, né? Olha só, tem uma barrinha aqui do lado Olha só, apareceu um baúzinho a... Girou a moedinha do pinguim Ganhei, tá ligado? eu vou assistindo aqui o vídeo ó. Tô assistindo aqui um vídeo do Pitbull ó, Tá girando ali do lado, vamos lá o Pitbull tirou a coleirinha, ai ai ai Vai atacar o cara, ele pensou que o Pitbull tava preso Meu Deus, vai pro próximo ó. Tem um próximo aqui eu Não gostei desse, vamos pro próximo Jesus, pão da vida Falando aqui uma pregação, olha só muito bacana, é tipo realmente o, o TikTok Tok, o Quai, só que melhor, né? Porque aqui você consegue ganhar mais. Olha só que legal, beberam aqui, os... nossa! Bebeu o os... suco de uva, foi na cara da moça, mano. Mano, deixa eu dar o like aqui, ó. esse vídeo, pronto, deu like, tá vendo? E é isso, cara, você vai fazendo isso, tá? Vamos ver, ó, mais um vídeo aqui e vai girar moedinha, olha lá, que legal. Parece um baúzinho, vai gerar moedinha. Cara, isso é bem legal a animação deles. Beleza, você vai lucrando, tá? Posso clicar aqui na barra de lucro? Olha só, e aparece que eu já ganhei dois petóquios, olha só que legal, mano. Então, então, vocês podem ver a renda de hoje, eu assisti dois aqui, então dois petóquios, olha só que legal. Posso clicar aqui no maisinho, ó, vocês podem ver durante o uso do app. E posso estar gravando um vídeo também, tá? Bem padrão aqui, galera, bem normal só. Tá aparecendo eu aqui, normal, igual qualquer aplicativo, tá? Vamos voltar. Uma parte que eu achei legal deles é que eles têm chat, olha só que legal, né? Então você tem um chat aqui pra você estar tá conversando com a galera, certo? E aqui você clica em eu, e aqui vai estar tá o seu perfil, tá bom? E aqui em eu, cara, você vai vender esses petox por dinheiro real. Então você clicando aqui em eu, por exemplo, olha só que legal. Então você clicando aqui em eu, você vem em centro de transação, ó. Essa é a primeira opção aqui. E aqui no centro de transação, você pode ver que a galera compra e vende esses petox. Então você pode tanto estar tá comprando aqui, tá vendo? São pessoas é, vendendo o Nelson, a Michelle, a Joana... Tá? Ou você pode clicar então em vender, certo? Então você clica aqui em vender, isso é muito legal, então você vai clicar aqui em venda rápida e você pode vender a quantidade, tá? Vocês podem ver que tem 2.997.800 petox, tá? Cada um ó, tá custando aí 0.002 centavos de dólar, tá? Então assim, alguns meses atrás, galera, tava mais barato, então valorizou aqui, tá bom? Esse tempo que eu fui ver esse aplicativo tem uma valorizada aí tá e assim galera essa criptomoeda tá registrada na BSC Scan tá e as máquinas de mineração é de 1 a 5 e tem um retorno galera eu pesquisei de 30 a 34 dias e a moeda tá valorizando dentro do aplicativo então você pode tipo dobrar ou triplicar o investimento caso você pegue alguma máquina tá bom pelo menos é isso que eu pesquisei tá galera relatos de pessoas falando no YouTube e tudo mais tá obviamente a gente tá no mercado de criptomoedas a gente não prevê o futuro a gente não sabe o que vai acontecer mas esses são os relatos que eu vi tá bom mas é isso tá pelo que eu tô vendo, tem crescido aí o token nesses últimos tempos valorizou. Mas pelo que eu vi, o pessoal tava falando que realmente teve uma valorização no token, então a galera conseguiu crescer o investimento aí. E bom, pra quem não entendeu ainda, então vou explicar pra vocês. Enquanto você tá assistindo o vídeo aí, você vai estar tá minerando criptomoedas com a sua máquina de mineração nível 0, que todo mundo quando entra no aplicativo tem essa máquina. Você vai ganhando um petoque ali assistindo os vídeos. Porém, você pode comprar uma máquina e melhorar essa mineração sua. Tem máquina nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Quanto mais máquina você tiver, ou quanto maior o nível da sua máquina mais mineração de petoque você vai ter enquanto você assiste os vídeos comprar uma máquina de mineração para minerar mais desses tokens e ganhar mais, entendeu? então eu posso até vir aqui, ó, pacote de mineração, vocês podem ver aqui a máquina de mineração zero, tá bom? Olha só e eu posso vir aqui em converter, olha só que legal tem a produção aqui das criptomoedas e pode clicar em converter, tá? então vocês podem ver que eu converti aqui, ó, os meus petoques pela máquina de mineração 1 então foi 18 mil petokes aí e eu consegui essa máquina de mineração 1 e vocês podem vir aqui no meu pacote de mineração, vocês podem ver que agora além da máquina de mineração 0 tem a máquina de mineração 1 aqui vai estar minerando mais petox para mim ou seja, aqui em converter, você pega os pontos que você ganhou, assistindo o vídeo para comprar uma máquina de mineração aí ou você pode estar comprando direto ali os petox convertendo numa máquina de mineração para você poder ganhar mais petox e, enfim, cada vez ganhar mais dinheiro, tá? Então eu peguei uma nível 1 aqui, deixa eu também pegar aqui uma nível 2, ó, por exemplo, sucesso, tá vendo? E vocês podem ver agora no meu pacote de mineração que eu tenho a máquina padrão 0, né, e tem aqui a 1 e a 2. Podem ver que a nível 1, por exemplo, faz 27.300 moedas, já a nível 2 faz 78.600 moedas. Então quanto maior o nível da sua máquina de mineração, mais petox você vai ganhar, tá bom? Vocês podem ver agora aqui que no meus petox, o que rendeu hoje foi dois petox, e eu ainda tenho 128.002 petox. E aqui agora a gente pode assistir mais um pouquinho de vídeo, né? A gente vai assistindo qualquer vídeo aqui, e vai estar tá minerando aqui, né, galera? Assistindo o vídeo vai ganhar moedinha. Então vamos esperar um pouquinho aqui passar o tempo, ó. Eu tô tirando o áudio aí, tá? Só pra gente fazer o teste aqui. Mas enfim, ó, vai passar aqui o tempo, basicamente, ó, vai estar tá minerando mais ali uma moedinha, olha só. Acabou o tempinho, vai aparecer o baúzinho, girou ali a Penguin... E foi, certo? E aí, agora vocês podem ver aqui no meu lucro que já tá rendendo mais. Foi pra 447 petox. Por quê? Porque eu não ganhei ali agora só assistindo o vídeo na máquina nível zero. Agora eu aumentei a minha mineração, tá? Então agora vou ganhar mais petox, beleza? Então agora eu tenho 128.447 e posso continuar aqui, tá bom? Olha lá esse carinha aqui, mano, tocando bateria. Vamos conferir. Então, assim, eu tô mostrando realmente como funciona pra vocês, galera. É só isso, mano. Tá ligado? Você vai assistindo igual esses aplicativos todos, né? TikTok, Quai, você vai assistindo, vai ganhando moeda, só que o diferencial aqui você pode comprar essas máquinas de mineração e aí vai ganhando mais, então eu tô fazendo esse teste aí com vocês, depois quem sabe no futuro eu posso fazer outro vídeo mostrando quanto que rendeu as minhas máquinas de mineração, mas vocês viram que já aumentou bastante meus rendimentos. Vou continuar vendo esse vídeo até encher mais uma barrinha pra gente ver aí mais um lucrinho aí quando girar a moedinha, beleza? Vamos ver, carinha to... nossa, muito louco esse cenário do cara tocando a bateria, né? Fechou, fechou e concluiu, beleza, vem baúzinho, mais uma moedinha para nós, cara, bacana isso, né? No meu tempo livre eu posso vir aqui, e agora vamos ver para quanto vai, cara, de 128,447, 128,892, beleza? Então vocês podem ver que está aumentando muito agora por causa daqui das minhas mineração, tá, galera? Vocês podem ver aqui, olha só, aqui mostra, tá vendo, ó, que eu ganho tipo um pela missão aqui da máquina zero ganha tipo 200 aqui nas outras máquinas só 182 e uma máquina 262 na outra máquina tá vendo então Assim eu consigo ganhar bem mais, cara E se eu ficar o dia todo aqui passando o videozinho Olha quantos petó eu vou ganhar E aí depois é só eu lá e vender, ok? E bom, galera, então basicamente é esse o vídeo de hoje, tá bom? Então esse aplicativo eu tô testando aí Faz um tempo já E agora eu tô com essas máquinas aí Que então eu acredito que vai valer a pena Então depois, quem sabe no futuro Eu trago mais um vídeo pra vocês Mostrando quanto que é o meu rendimento, tá? Então assim, galera Pelos relatos que eu vi Parece que é bacana Mas eu tô testando Então assim, galera Esse vídeo não é uma dica de investimento, né? Por motivos legais Eu não posso é, falar que é uma dica de investimento, mas assim, eu tô testando eu acho que pode dar certo, e depois eu trago o um resultado pra vocês, e se você achou legal a ideia você pode estar tá testando o um aplicativo de graça né, pra você assistir os vídeos, e você vendo que vale a pena, você pode estar tá comprando uma máquina de mineração ou não, a decisão é sua o dinheiro é seu, beleza? E basicamente é isso aí, qualquer coisa, tira suas dúvidas eu vou deixar pra vocês os links das redes sociais deles na descrição, você pode entrar lá, tirar dúvida, tá ligado? No Telegram e tudo mais, e ver com a galera que já tá no aplicativo como funciona e tudo mais, fechou? Mas é isso, o vídeozão vai ficando por aqui, vale Valeus! Falou! Até nós!